A gente vai fazer uma brincadeira agora que chama Gunga de Água e Sal. Gunga é esse instrumento aqui, ó. Potinhos de plástico com sementes dentro. A gente vai aprender o ritmo dessa música. Como é que é o ritmo dessa música, Júlia? Eu gosto de comer, eu gosto de comer. Eu gosto de comer, eu gosto de comer, eu gosto de comer, eu gosto de comer, eu gosto de comer. Agora, eu vou fazer o ritmo na Gunga.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 Tchau, tchau, Vamos brincar de Iapo. É assim. Iapo, Iaia, Iapo, Iaia, Iapo, Iaia, Iapo, I tuk tuk iapo, iapo itu ki itu kie é. e iapo iaiai e iapo iaiai é. e upo, ya ya e Iapô, ia, ia, é. ia, iapo. E tu que iapo, e tu Recordando. I apo, ia, ia, Iapô, ia, iapo. E tu que iapo, Agora queremos ver você brincar. Iapô. I ia e o ia po ia ia e ia po ia ia ia e tu ki tu e tu ki tu e agora sem cantar a gente vai revelar o segredo para vocês da brincadeira das latinhas do fome come são duas partes a primeira é assim já pegaram? Podemos passar para a segunda parte? Sim. Segunda parte. Um, dois, três. Primeira e segunda. Fome, come, fome, come Se de fora, Ela devora, ela devora qualquer coisa que alimente Se for cultura Ela tritura, ela tritura Se que vem é uma cantiga Ela maciga, ela maciga Ela então de escute. Só deglute, só degonte Se for conversa mole Se for mole, ela engole Se faz falta no abdome Fome, come, fome, Agora come Agora a gente Opa, atenção, passou impaciente, a minha fome é perfeito. Passou. Come frio, come quê? Come o que bebeu açou. Come a língua, come o dente, qualquer coisa que alimenta. Fome, come simplesmente, come tudo no ambiente. Tudo que seja atraente. é uma fome dissolvente. Come nunca é suficiente. Toda fome é tão carente. Come a mão que a gente sente. a fome e come tanta no passado, no presente, fome sempre é descontente, fome come, fome come, fome come, fome fome come, fome come, fome come, fome come de flecha de palma, Vamos lá? Hoje nós vamos bater palmas e fingir que a palma é uma bolinha que a gente vai passando de um pro outro. Vamos mostrar pro pessoal como que é o ritmo? Todo mundo junto. É isso aí. Nós vamos passar essa bolinha, essa flecha, usando essa célula rítmica. Vamos lá com a música? O que, que tem na sopa do neném?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 A gente vai brincar de magia das mãos. Junto com a música de cutucar, a gente vai juntar as mãos aqui assim. E vai sempre ver se, ó. Se tá dedão com dedinho. Cadê dedão com dedinho? Aqui de um lado, do seu lado, dedão com dedinho. Tá todo mundo? Deu certo? E a gente vai trocar também, ver se tá dedão, dedão, dedão, dedinho, dedinho, dedinho, dedão. Ah, muito bom. A gente vai brincar também, quer ver, ó? De fazer assim. Dedão com o dedinho, tá certo? E... Tchê. Dedão com o dedinho, tá certo? E vamos brincar de magia das mãos. A gente vai brincar com a música Engatinhando com a brincadeira de em cima, embaixo, em cima, embaixo. Tcharam. Um, dois, três e foi. Só o pé, bateu, voltou e foi. Um, dois, três, bateu.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 atenção, muita atenção. Um, dois, três e foi! Um. Ensine! Atenção, respira profundamente. Primeiro vocês e depois a gente. Um, dois, três e foi! lá olá. a gente vai brincar da brincadeira pula lá lá a gente vai fazer este passo aqui a gente vai brincar em duplas e dançar dentro dessas bolinhas aqui Então vamos lá você tem essa bolinha você vai começar com o pé direito e 1 um, dois três e 1 um, dois três e 1 um, dois três e 1 um, dois três e um e depois você vai fazer o giro. Um, dois, três, quatro. E pro outro lado? Um, dois, três, quatro. Vem, cabia. Vamos fazer o comecinho. Três, quatro, um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três. Giro. Um, dois, três. Quatro pro outro lado. Um, dois, três, quatro. Deixa todo dia giro! Mas agora vejam se me deixam em volta! Só quero a mamãe, só quero o meu papai Mas agora vejam se me deixam em volta! Só quero a mamãe, só quero o meu papai Troca de dupla! Atenção! Giro. Mas agora vejam se me deixem. Basta. em paz. Só quero a mamãe, só quero o meu papai Basta. Mas agora Basta. vejam se me deixem. Basta. em paz. Só quero Basta. a mamãe, só quero o meu papai Basta. Basta. Amo porteira, e. Basta. faxineira, avizinho, seu vizinho Basta. Basta. Pai de Basta. todos, fura-bônio, mata -peno. Giro, Basta. Mas agora eu não quero nada Basta. Basta. mais Só quero a mamãe, só quero o meu papai Mas agora vejam se O Estevão e a Lua vão mostrar uma brincadeira pra gente agora, que é um barato. A Lua vai marcar o tempo da música com essa palma aqui, ó. E eu vou marcar o contratempo com essa palma aqui, ó. E quando chegar na música da barata no ha, ha, ha, ro, ro, a gente vai fazer isso que eu acabei de fazer, ó. Ha, ha, ha, ho, ho, ho. Ih, e assim a gente vai até o final da música. Vamos lá?